No Monsa Obra de hoje, vamos dar uma ideia lá para casa. Tem um jardim, tem um ponto de água, então tem que ter um chuveiro. Nem mais. Um chuveiro lá fora é tudo o que nós precisamos no verão quanto ao calor que está hoje. Verdade, certo? É e Então, eu basicamente queria montar um chuveiro, queria um chuveiro que fosse lindinho preto, uh, escolhi o mais giro que encontrei lá na Merlin, que está aí ao lado do João. Uhum. Portanto, nós vamos usar a parte de cima do chuveiro uh, que é a parte bonitinha, que é uh, a parte preta e aquele disco grande e o resto o João vai explicar como é que se vai fazer porque ele vai resolver a parte de baixo. Porque aqui a Ana Cristina tem um querido, aí vocês em casa têm que arranjar o vosso querido. Exato. Ou seja, nós neste caso precisávamos de vários pontos de água porque a Ana Cristina queria água para a rega, água para uma mangueira que pudesse trabalhar e limpar este espaço e um ponto de água para o chuveiro. Todo o resto da canalização a nossa equipa já esteve a elaborar com materiais que trouxemos e escolhemos no Leroy Merlin. Pintámos de preto, fizemos de acordo com o que a Ana Cristina nos pediu. O que nós vamos fazer agora é explicar que, a partir de um chuveiro, um sistema de chuveiro comprado no Leroy Merlin, podemos adaptar para este espaço. Portanto, o que eu vou fazer é a explicação do ponto de água para cima. Vamos ver. Bom, então olhando para a foto do nosso kit, o que vamos aproveitar é a parte de cima do chuveiro e este tubo, ou seja, tudo o resto nós não queremos neste caso. A torneira, porque só temos um ponto de água e portanto não há necessidade, e este chuveiro também não, para não parecer um chuveiro de casa. Existem kits destes já sem torneira, mas neste caso por uma questão estética de cor, a Ana Cristina teve de trazer o kit com torneira, ok? <música> Cá está, temos as três peças que pretendemos. O nosso disco de chuveiro e o nosso extensível. Isto é uma peça extensível que encaixa uma na outra e permite-nos jogar para cima ou para baixo e escolher a altura ideal que nós pretendemos que o nosso chuveiro fique. A base que tem uma rosca é o que vai enroscar no que já fizemos de canalização e, portanto, permite-nos Ligar aqui um acessório e ter água de chuveiro em qualquer zona do nosso jardim. Todos estes kits de duche trazem este acessório que é para poder prender o kit à parede. Claro que previamente eu já escolhi a altura pretendida e apliquei dois parafusos. Agora o que eu vou fazer é colocar o acessório, prender com uma chave especial que já vem no kit e fazer a ligação à torneira. Tão simples quanto isso. Mãos à obra! Parece que estive a tomar banho, mas não, é mesmo suor, porque está um calor incrível aqui fora. Como veem, já está pronto o nosso chuveiro. Temos a nossa parte de cima, temos o nosso tubinho, a nossa manheirinha e ligação. Portanto, agora o que é que falta? Água e um banhinho.